Olá pessoal, neste vídeo aqui, no nosso segundo vídeo de sistemas embarcados com ESP32 e MicroPython, veremos aqui os terminais, os pinos. É muito importante vocês verificarem o pino do módulo que vocês estão trabalhando. O primeiro experimento que faremos será de piscar um LED azul que existe no ESP32, no modelo que eu estou utilizando. No modelo de vocês poderá ser um outro pino, tá ok? Vou aproveitar este material que está sob licença CC 4.0, Creative Commons. É um trabalho do Jailson, BR. O Jailson, ele concede o material, né? pode ser publicado, pode-se usar o material, desde que informe a fonte do material. Tá okay? Então, vamos aproveitar e ver esse trabalho que ele fez. É um resumo dos módulos, das versões do ESP32. Bom, autor do trabalho, Jailson Oliveira, engenheiro eletricista, atribuição 4.0 aqui do material, da licença. Ele fez aqui uma pesquisa sobre as versões aí do ESP32, são várias versões. Em geral, a, a, o núcleo, o módulo mais utilizado, ESP-ROM32, o qual também estou utilizando, é o núcleo principal. O que muda aqui é a memória interna flash, pode variar 2 megabytes, 4 megabytes, 8 megabytes e 16 megabytes. Alguns periféricos adicionais também externos, como o display gráfico de 128x64 pixel. o módulo que eu tenho não tem um display gráfico, alguns módulos com rádio Lora e outros dispositivos. Eu tenho uma placa com rádio Lora, mas não é esta que eu vou utilizar no nosso, aqui no nosso curso. Uma outra placa também utiliza uma versão diferente do ESP32, mas a essência aí praticamente é a mesma, tá ok? Vamos lá, vamos dar uma olhada, aqui tem um link né, do, do datasheet do esp 32 do núcleo né, do nosso, das nossas placas embarcadas, ele possui uma certificação. RF, de radiofrequência, certificação Wi-Fi, certificação Bluetooth, certificação ecológica, ROSE. Né? O protocolo Wi-Fi, ele trabalha com 802.11 B, G e N, 802.11 N acima de 150 megabits por segundo, OK? faixa de frequência do Wi-Fi de 2,4 GHz até 2,5 GHz. Protocolo Bluetooth versão 4.2 BR/EDR e BLE especificações, tá OK? Esse é o um núcleo. Aqui tem mais detalhes, né? Interface de módulo, cartão SD, UART, sensor integrado, sensor Hall, né, sensor de campo magnético. Cristal de 40 MHz, o né, clock, padrão aqui da flash é 4 MB, pode variar, né? vimos que tem um modelo até 16 MB. A tensão de operação da fonte de 2,7 V até 3,6 3 V, é, geralmente trabalha com 3,3. Corrente de operação em torno de 80 mA. A corrente entregue pela fonte de energia 500 mA, a fonte da placa. Corrente de saída nas I/Os, nas portas de entrada e saída, aí no máximo, aí acumulativo, né, no máximo 1.100 mA, 1,1A, uma somatória total de todas as, as portas sendo utilizadas do ESP32. Bom, algumas placas aí possuem um regulador de tensão interno 3,3, um pino que você pode colocar 5V e obter na saída 3,3V, tá? Vale a pena observar o tipo de modelo que você tem. Então, vamos aí. Existe o esp 32 Kit C. Então, um modelo, modelo bem compacto, pequeno. Eh, o módulo ESP32ROM32. Importante, então, verificar os pinos, né quantidade de pinos, a, a que pino está ligado o LED, né, que nós vamos utilizar depois no primeiro experimento. O fabricante é Expressif. São 38 pinos nessa placa, frequência 240 MHz, né? 4 MB de memória flash, 520 kB de memória RAM, 448 kB de memória ROM. Tem Bluetooth, tem Wi-Fi, aqui está o pinout, a pinagem né? do, desta placa né? do S32 ROM32, DevKit C. Tem um site aqui para ser consultado, tem um link, vou deixar o material aí para vocês. Continuando, tem uma placa DevKit versão 1. É esta placa que eu estou usando no nosso curso. tá aqui o link da documentação. Tá ok, pessoal? Esta placa foi desenvolvida por outra empresa. É o Doit, que fez uma placa semelhante ao DevKit C, porém com menos pinos e seu preço é mais barato no mercado. Tá? Então, essa placa que eu estou usando é mais é, acessível, né? Estamos fazendo coisas com baixo custo, né? Essa é a nossa ideia. Fabricante doite. Número de pinos, 30. A anterior tem 38 pinos, essa tem 30 pinos. Tem entrada 5 volts, interface USB. Mesma coisa, frequência, 4 megabytes de memória. Mesma coisa, memória ROM, RAM, memória S, RAM, né? 520K, Bluetooth, Wi-Fi. Não mudou muito, né? aqui o pin out da placa sp32 devboard devkit 1 né versão 1 ok pessoal vamos lá aqui tem a sp 32 pico kit é uma outra placa desenvolvida já, só que é uma placa sem o sp 32 vrom porém utiliza o mesmo processador V1 que é usado no dwdq6 tá ok então esta aqui provavelmente nós teremos problemas se quisermos usar aí os recursos aí da, do MicroPython. Né? Fabricante Expressif, 40 pinos, memória flash 4 MB, RAM 520, 448 de ROM, Bluetooth, Wi-Fi, mesma coisa que o anterior. Está aqui o pinout desta placa, tá? SP32Pico versão 4 da Zerint, Zerintin. E vamos lá. Temos aqui a Wemos Loren OLED, esse aqui tem um display tá, de LED, ele utiliza aqui, pelo que eu estou vendo, ele já tem, ele tem aqui, parece que o mesmo ROM, vamos dar uma olhada. Então, ele tem uma antena integrada, RF ballon baixo ruído, filtros, modo de gerenciamento de energia, e o legal é o display OLED, de 128 por 64 Pixel monocromático tá aqui e essa placa possui Minagem menor, tem menos Entradas, IOs e é para aplicações Bem reduzidas e Um uso extensivo do display Temos aqui o SP32 Wi-Fi Lora Então ele tem Um rádio Lora Tem toda aí o protocolo Lora Ok, esse aqui ele tem uma outra versão do LoRa, vamos subir frequência, esse aqui é fabricante pela Reutek, Reutek fabricou, é a placa que eu tenho é Reutek, é a versão 2 aqui, pin da versão 2, é este aqui que eu tenho aqui em casa, tá? e tem um display OLED, muito bacana. Então ele trabalha em frequências de 868 MHz até 915 MHz. SP-32 Rover, o SP-32 Rover é um módulo também semelhante ao SP-ROM, esse também é semelhante, pode ser que também funcione né, com o firmware que nós vamos colocar, o problema é o firmware desenvolvido, tem a visão, tem o outro Rover que tive 4, uma placa bem maior, tá? tem a mesma ideia do Arduino 1 e Mega, na questão de shields, né? podemos encaixar vários shields nessa placa, bem prática, tem um LCD aí de proporção bem maior, aqui o fabricante Expressive bluetooth, wi-fi, que nós temos aqui então o diagrama dele e tudo isso daí para usarmos o firmware tá? do SP32 genérico que ele está aqui Preparado para o SP32 o ROM32. Vamos clicar aqui, vamos dar uma olhada lá no site. Vamos chegar no site e verificarmos esse firmware. Vejam, estamos aqui no site da MicroPython. MicroPython aqui, firmware para, para o uso genérico do SP32. Esse aqui é o que nós vamos utilizar no nosso no curso. Tem aqui algumas orientações a respeito de memórias, endereços aqui. E aqui estão o firmware é, utilizados. Né? No caso nosso aqui, nós podemos usar aqui uma versão mais estável. Tá vendo? Versões instáveis, instáveis, tá? versão instável. Podemos pegar uma versão, de repente, estável. No próximo vídeo... Vou mostrar para vocês como instalar esse firmware em nosso ESP32. Tá ok, pessoal? Eu vou encerrando este vídeo aqui e até o próximo. Até mais!